O GT, eh, para aquilo que mais lutou, é que pudesse ter sido aumentado ainda a indemnização por despedimento dos trabalhadores e, portanto, naturalmente que eh, estas situações eh, nos preocupam eh, e é preciso que sejam tomadas as medidas necessárias nos fóruns próprios, eh, na Assembleia da República, enfim, não, não, não falo relativamente à indemnização de estar Estado, é, porque provavelmente eu não tenho informação dos contratos, dos compromissos que ela assumiu com a empresa, e, portanto, se lhe é devido, que seja devido, se a lei está mal, se altera a lei, porque, de facto, é, são situações muito desajustadas em relação àquilo que a maioria dos portugueses tem. E, portanto, é preciso criar mais justiça, é, porque no momento difícil em que vivemos, Precisamos de justiça, precisamos de transmitir aos portugueses confiança e precisamos de que Portugal tenha no próximo ano um clima de, de, de prosperidade, de mais justiça social, de mais compreensão entre as pessoas e que acima de tudo traga alguma positividade aquilo que é a esperança e aquilo que é as expectativas que todos temos num futuro melhor.